Acho que eu vou jogar um jogo. Quem? Quem é que? Que isso? Quem é essa pessoa? Jorge Quito, quem? é isso? Não! Quem é Jorge Quito, meu Deus? Ele tava aqui querendo Ele tava aqui querendo me deletar, meu? Quem? Quem? que é Jorge que? Quito? Quem que é Jorge Quito, é? é né? kkkk Quem é Jorge quito Hoje eu vou jogar Eurotrux Cis. Eu vou jogar essa bosta. Porque eu sou um ótimo caminhoneiro, né? Eu nunca posso. Eu não faço nada dessas besteiras. Né? Isso é tudo. Sai tudo é, quem faz é novato, sabe? Só novato faz isso. <risos> Eu já sou o próprio. Eu já. Eu já sou pro player nesse jogo. Ai, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Hum. Oh, pelo, pelo que vocês estão vendo aí, o gráfico tá lindo e maravilhoso, né? 100% real. Note feito. No clickbait, sem vírus. KKKJ. j bora lá, né? Tem que fazer a entreguinha aí, 200 quilômetros, né? Chega rapidinho, sabe? aparecendo ah, um negócio ali, não sei o que é isso. Não, mas. Deixa. Olha, um farol vermelho. Pra que serve faróis? Não quero nem saber, vou passar. Eu não capoto eu não carros, eu não passo um farol vermelho. Porque eu sou pro player, né? É, eu, não, não, eu não bato em carro, não. Use máscara. Galera, não, não fiquem assustados, o George Kikis está bem. Eu sou só o editor dele que ele pediu para eu gravar um vídeo, aqui, sabe? O que é isso? O que? Porque que eu tive acerto? Como que eu tive os Night? Porque eu sou um ótimo cara do meio, né? Eu nunca capoto, não faço nada dessas de besteiras aí. Aí o carro bugou por aqui meu eu sou muito pro player nesse jogo, galera, tá? É que agora eu esqueci o que faz os negócio aqui, né? Tá, tá safe, tá? Eu, tá, tá? Tá, safe. 230 km pra eu chegar nessa porcaria de lugar, bora lá então, né? E o Caminho tá colaborando muito, né? 900 km por hora, o FPS caindo aí, hein? nem parece que meu PC é gamer. É, você é muito gamer. Sim. É, ele é gamer, sim. Comprei lá na Casas Bahia. Aí, ó, aí, ó. Só falar o nome da loja que eu, eu não vou falar nada, não. Não aconteceu nada. Agora o caminhão tá andando a 4 km por hora. E agora? Eu Vou estar aqui o, o vídeo bruto. Vai ser, sei lá, 3 horas de vídeo, tá ligado? E pra vocês aí vai ser no máximo 10 minutos de vídeo. Porque eu vou cortar tudo, né? Porque eu, eu sou o editor do Josh Kitto, né? O Josh não está aqui. Eu sou o... João o Editor? É, meu nome é João Editor, tá, galera? <risos> eu, claramente meu nome é esse, tá? É, é, é meu nome sim. Mas agora vocês vão estar se perguntando. Ah, mas você não é o Josh Kiki? Não, Josh Kiki... E ele foi viajar aí, ele tá lá na Austrália, né? Porque os cachorros assaltantes pegaram ele, né? Ele me ligou lá da Europa. Ah, ele... é da Europa não, da Austrália. Falando que os cachorros assaltantes tinham pegado ele, né? Porque ele fez um vídeo falando sobre curiosidade de, de, de cachorros. mas os cachorros assaltantes não gostaram não. Se inscreve no canal. É, faz muito sentido isso que eu falei, né? Cachorros assaltantes, se inscrever no canal. Galera, vai no canal do editor aí, tá? Vou deixar aí na descrição o canal do editor. Poxa, passou um tombo ali na janela hoje. Ai, ai. Eu não sei porque quando eu coloco na câmera em terceira pessoa, o caminho começa a ser desgovernado. Eu não sei se é eu no jogo que me acho bom, e quando boto em terceira pessoa eu vejo que eu não sou bom, ou se é que. Né? <risos> Obrigado, Bora lá, bora lá. que ele fica ativando a seta esse Brick Night. Eu nem clico pra acelerar ainda, Deus, Meio, o que que passa a né, da pessoa pra ficar acelerando a moto? Vou falar de novo. Passa no canal do editor que ele trabalha muito. Ele é um, o melhor editor do planeta Terra, né? Se o editor, no caso, sou. Ah, galera, lembra que eu falei pra vocês? Ou o caminhão desgovernando aí, né? Eu não, né? O Jorge Quito. O Jorge Quito falou assim: Ah, o vou... que o YouTube deu? Uma esponja para ele, uma esponja velha. Ele falou: Ah, eu vou usar muito essa esponja. Aqui, ó. Ele usa a esponja para colocar no computador e tá FPS infinito. Infinito. Ó, coloquei a esponja ali no computador. Agora vocês vão ver o FPS, ó. Cê é louco, FPS, olha isso. É, o FPS tá <sos> tá muito muito muito alto, o FPS e e que isso aqui? também. Disse mal funcionamento do co do computador, mal funcionamento do motor. Será que é a placa de vídeo do caminhão que deu ruim? Não mostrar para vocês que o EFES tá muito baixo. Essa bexiga velha tá baixa. Olha isso, olha que porcaria velho Ó, ó, ó, ó, bexiga velha. Isso aí, ó. Ah, o carro nem? Ah, o carro?